Eu tinha é. loja que nem a Sopo não tinha. A Sopo não nada aqui. Eu era só terra. Só terra. Como que é o seu nome? Seu nome mesmo? Paulo Berdu Garcia. Paulo Berdu Garcia. O seu pai, como que chamava? João Berdu Garcia. Irmãos do seu pai? dos, dos Guilherme. Seus... E do... mais quem? Que do todo prédio ali. E mais quem? O Pepe, mais quem? Antônio Berdu Antônio Berdu E as mulheres? As mulheres, Rosa, que é viva ainda, tem minha mãe, minha tia O nome delas? Isabel, Gabriela, Didi. <risos> Você chegou a conhecer o seu avô? Não meu irmão faleceu em 44. Ele que veio da Espanha? Foi ele e minha avó. Como que chamava? Pedro Perduti Dias. Pedro Perduti e a sua avó é Garcia? Maria Garcia Lopes. Garcia Lopes. Esse Lopes dela é o pessoal que foi para o Paticínio Paulista? Ah, da Paticínio. Não, não, não. É daqui mesmo. Daqui de Franca, né? É. Ô, João. Nós estamos aqui na Avenida Presidente Vargas. Você conheceu essa avenida? Da terra, né? Isso aqui tudo era soco, né? Muito soco. O seu pai tinha comércio aqui? Como é que é? Tinha comércio. É, é mais, mais na frente ali, é. perto da prefeitura? É na de mais da prefeitura. Ali, no, ali era o... O Campinho do Juvenço? Juvenço. Você jogou bola ali? Não. Eu moro na Rua de Boa. Você é vizinho do seu Zé Diogo? Não. O Zé Diogo, porque ele foi... Zé Diogo mora aqui na Felizbim de Lima. Não, agora Se você é Felizbim de Lima, eu... Santos Pereira. Santos ali. Pereira, é. Mora ali perto do... do... do... Palmeirinhas. É. Vocês são quantos irmãos? De ali dez. É você e mais nove? Aí, e e tem onde criação. Você ficava em que lugar dessa família? Sabe? O segundo, o terceiro é, ou o último? Eu sou o quarto, o quinto. Fala o nome dos seus irmãos todos para nós aqui. Maria Berdo Garcia, Delfina Berdo Garcia, Eunice Berdo Garcia, Dulcilena Berdo Garcia, eu, Paulo Berdo Garcia, Regina Célia Berdo Garcia, Gilda Berdu Garcia Morinei Berdu Garcia o um, um familhão, né? É Você estudou aonde, Paulo? Eu, eu estudei nessas escolas tudo aí Onde tinha coisa pra estudar, eu estudava Onde tinha coisa, mandava a eu... Você lembra de alguma professora professor seu de, de escola? No, de infância, sei lá? Primário? Ah, lembro! Tem a Morelena, tem a Dona Dirce, mas do Caetano aí eu não sei. Caetano Petralha, você estudou lá? Estudei. Mas você nas escolas de franca, tudo. E depois, ali do Torquato Caleiro, você não estudou? Não. Industrial, você estudou? Mas, é, só Torquato Caleiro e Pestalozzi. Pestalozzi, que você estudou. Industrial. Que você não estudou? E você é formado em que? Trabalha com que? Trabalho é com nada. Já trabalhou? Já. Você tá com quantos anos hoje? 72. Você é de 50? É, 50. Eu sou de 52. Eu tenho aqui é, fazendo o um registro hoje dia 25 de... Setembro. 2022. Campeão, hein? É. Chegando nessa, nessa idade bonita, com saúde fazendo caminhada. É, fazendo as caminhadas. Você jogou bola? Não. O que, que você fez de, de, de esporte, praticou esporte? Eu só trabalhava na loja, né? Coisa de material de construção. Que era do seu pai mesmo? Era. É. Ali na frente tinha uma, uma loja grande, que é mais recente. Como é que ela chamava? É... Ali perto da prefeitura? Era na loja é de Lila. Como que é o nome da loja? Era Casa Berdu. Casa Berdu. Materiais de construção. Construção. Você lembra da dona Adélia Nassif, do Sol, que tinha também aqui não, em baixo? Eu não lembro o nome, não. Mas... Minha mulher, minha mulher que guardava o nome dela, as coisas dele, lembrava dela. A sua esposa é de que família? Do sou italiana. Italiana. E eu sei espanhol. Eu sou espanhol. Espanhol. Descendente. E é neto de espanhol. Neto de espanhol. Ah, esses espanhol gosta de trabalhar, não gosta? Ah, trabalhar é bom. Um parecido poço ali que é uma referência de, é. de trabalho, né? Na franca do imperador. É isso mesmo. Estou conversando hoje aqui com Paulo Berdu. O seu parente, Miguel Berdu, é que ele sumiu, né, rapaz? Me deu notícia mais. Ele morar na estação. Na de Santa Luzia? Não, na estação. Na estação lá. Aí eu, eu conversei com ele e registrei a história. Se você quiser conhecer um pouquinho do Miguel Berdu, sou Miguel. Aí você aciona lá Memórias e Vidas. Ou... Só colocar o nome dele no YouTube, Miguel Berdu. Aí você vai encontrar uma história de 40 minutos, a conversão, é, é, é uma história muito rica. O seu pai não chegou a morar na roça, não, né? Morou. Em fazenda? Não, eu morava na roça, depois veio para a cidade. E pra chacra, aqui, depois comprou casa ali na França Barbosa, ali, ficou. Até 85, 86. A, a roça que ele trabalhava, que ele morou, a, o, a propriedade dele era para que lado que era? Pro lado de Biraci. Ali na Casa Seca? É. Na descida ali? Eles... Ele é, na descida. Eles falam São Roque? É, São Roque. Berdu? É isso aí. E Bertone? Bertone não. É, tem o, o, o senhor François Bertone que... Já faleceu, não, deixou já não uma história. É nada, não. não é nada de vocês não. não. Ali na, na, naquela descida, tinha um parente do, já, do parecido Ponce chamado João Ponce. É uma propriedade naquela descida ali da, não, na serrinha ela, do, do.. Ela é parente do parecido, parecido da, da, da minha prima lá. Mas não tem nada de ponço. Não tem nada de poço. Não. É. é só berdu. Só berdu. Garcia. É. A sua mãe que era Garcia, né? Minha mãe era Garcia. O avô, o pai da sua mãe, como que chamava? Félix. Félix. Garcia Molina. Molina. Em Cristais Paulista eu tinha uma família lá, Molina, faleceu faleceu ah, um pouco, dona Aparecida. Dona. Não, não. Molina. Não de Cristais não era, não. era tudo aqui dava casa fica. Os Molina da Casa Seca. É. Você conheceu o irmão da, da sua avó? Não, né? Não. Seus tios lá, tia-avô? Não. E irmãos da sua mãe, quem são? As, me... As irmãs da minha mãe já faleceram, todas. Mas você lembra dessa? Lembro. Fala o um nome dessas Michelina possível. Garcia Lopes, Gabriela Garcia Lopes, minha mãe Isabel Garcia Mirdu e Rosa Garcia Mirdu. E homens? O meu é o Antônio Berdu cantando a rosa, meu não. pai com a minha Isabel, é. a Gabriela com a Tijão, tem mais, tem mais um. Você tem irmão do seu pai casado com a irmã da sua mãe? Irmão casado com a irmã? É. Tem. Meu pai era, o meu tio era Antônio e casou com a minha tia. Meu pai era Berdu e minha mãe era Garcia. Fazia muito disso, né? Fazia. Não é que não tinha escolha, é porque ficava mais ligado à família, a né? Família. Mais em confiança, né? É verdade. Eu vou arranjar um, um, igual.. Eu já tenho história aí que pessoal fala assim: Ó, oh, eu quero casar com gente que trabalha. <risos> e tem gente que é preguiçoso, não, não, não, não, não, não faz nada. Não faz nada, é bom trabalhar. E você já falou aí que o trabalho faz bem, né? Faz. Faz bem. Até não eu... Você começou a trabalhar cedo, né? Com 10 anos. Na loja mesmo ali? É. Pois, eu fiquei 20 anos. O balcão ensina muito, né? Aí começava, eu a atravessar a rua, sentia mal. Falei, não, uma vez caiu no meio da avenida. Quem caiu? Eu. Por quê? Me dava uma tontura. E como que você curou isso? Curou em Ribeirão. Ribeirão e o médico aqui, e o doutor Novellino. Doutor Novellino. Deixou história, né? Tem uma história bonita. Esse aspecto, quando você era criança, não era por causa de verme, não? não. o Ou bicha, que eles falavam, lombriga? Não. Acho que não tinha nada disso, não. Eu tenho um, um senhor, ele era muito fraquinho, ele tinha problema e depois ele... A mãe dele fez um doce de leite, um caixa de doce de leite, ele entrou naquilo e foi comendo, foi comendo. Quando chegou... A noite ele soltou o barro lá e saiu uma, uma lombriga grandona porque ela comeu e. né? <risos> e a gente tinha muito disso, né? Tinha. Porque você assim, andava descalço direto, é, né? É, é verdade. É. E não tinha essas higiene. A água nossa era. não era tratada igual é hoje, né? Não. É isso aí. Ô Paulo, o que é a vida para você? A vida? que tem? Define pra mim a vida o que é a vida. É uma caminhada? É uma caminhada que a gente faz, né? Tudo aí, Quantos filhos? Sim, eu? É. Só uma menina. O nome dela? Daniela. Daniela. bom, ué. E neto, você já tem? Neto tem dois. O nome deles? É, é... Matheus e Ana Clara. Matheus e Ana Clara, que ótimo. Daqui a um tempo vai aparecer, vão aparecer os bisnetos, né? Vai. Eu também estou com neta grande já, com 21 anos. Né? Eu sou casado com a minha, a minha esposa. É, o pai dela é primo do aparecido, Poço. É. Aí. Ô, ô Paulo, muito obrigado pela sua atenção. Nada. Você viu uma, uma mudança nessa franca muito grande, né? Vi. Você cresceu demais. Cresceu bastante essa cidade. O seu, quem é que foi vereador da sua família? Meu pai. Seu pai? João, João, é, João Berdu. João Berdu. Ele foi vereador lá embaixo, na foi. Câmara lá. Depois, né? no ano seguinte, o vereador começou a ganhar, ele, o doente morreu, não fez mais nada. Ficou 10 anos na, na Câmara. 10, 12 anos. 12 anos. Ali a Câmara era onde é o. Tinha o Moreira lá. Não, próximo Santa Conceição. Tinha o Moreira, sala de embora. Sim. E na parte de cima era o. A Câmara. A câmara. Depois dos 10 anos veio cá, um a Prefeitura. E a Prefeitura era lá embaixo, né? É, onde é o museu hoje. Era foi prédio ali. E o. O Hélio Palermo é que fez o prédio da prefeitura uhum. aqui. Foi um desafio, né? vir para esse lugar ah, distante. Ele era. Né? Se ele falava para fazer, fazia. Mas se os outros não é prefeito, coisa, ele não faz nada. Passa o mandato e no... né? É. é. Ele foi vereador. Se ele tivesse aí até hoje, ele ganhava. É. Ninguém batia nele. Né? Muita amizade? Tem. Por causa do começo. O Paulo, fiquei contente de conhecer. Apertar sua mão, falou. certo? Deus abençoe. Amém, nós todos. A sua esposa, que família que é? Luizone, assim? é italiana. Italiana, né? Nós já falamos o nome dela, né? Já. É, ó, oh, foi um prazer, Deus abençoe, obrigado. Nada. Eu vou colocar você lá no Memórias e Vídeo, tá no YouTube. Você fala assim, ó, me procura aí, Paulo Berdu, Paulo Garcia Berdu. Paulo Berdu Garcia. Paulo Berdu Garcia. Você vai me encontrar aí. Falou. Ó, um abraço para você. Um abraço. Deus abençoe. Amém. Obrigado. Aí ó. Valeu.